E aí Clã Chaldão, aqui hoje a gente está vindo com Ender Lilies. Metroidvania é sensacional para PC e Nintendo Switch. Não sei se sairá para Playstation e para Xbox. Pode ser que sim, pode ser que não. É um Metroidvania muito bonito. Chegamos a jogar a demo dele. O Beta, acho que o Beta. E a gente pretende fazer a gameplay completo. Vamos lá? A música é bonita. Tem umas animações... Parece um anime. É... Infelizmente os diálogos não estão por. Está em português isso. <risos> Descendente da sacerdotisa Olha a menininha Não acredito que ainda há uma sobrevivente Você está me ouvindo? Beleza, a gente é essa mocinha Essa sacerdotisa A gente acorda com uma fadinha é um lugar meio funesto, né? Meio degradado. Acordou? vai fazer assim. Eu acho tomar. Não parece estar ferida. Não é bonitinha? Vamos lá. Eu te assustei? Sim. Perdi meu corpo por um motivo relacionado à sacerdotisa. Você lembra o que aconteceu com esse país? Pelo não, jeito não lembro. Não, não lembro. Então você também perdeu a memória. Vamos sair daqui primeiro. Veja com seus próprios olhos como está lá de fora. Tá. A movimentação é muito boa. Ela pula e ataca. A fada que falou com a gente na verdade é um fantasma que nos acompanha. E ele é responsável pelos ataques. Inicialmente é isso. É bem legal o mapa, é bom de explorar. Tem essa pegada funesta. Lembram um, um Salto Santuário bonito. Quer dizer, para a época que o Salto Santuário foi lançado, era bonito. Né? Os personagens não são muito bonitos né? Parece uns sapinhos Ele pulando O mapa ali já se mostra Aquele Esse é primeiro cavaleiro O seu poder você certamente consegue Aqui é só para ilustrar né? Uma área De tutorial Os inimigos são Parece ser um pouco de Posso dizer polvo, oh, né? Pele incandescente A gente já tomou o primeiro desacerto de muitos Porque é difícil, não é fácil não Ó oh. Os inimigos dão um certo, pelo menos até então um grande alerta de que eles vão atacar. Ataque a ele. Isso. Ela não tem estamina? Nem acho ruim. Se você acreditar no pulo, ela vai. Tem também três negocinhos Que são... Tipo um frasco né? recuperar HP com isso Ainda não foi ensinado, mas a gente já sabe Porque nós já jogamos bastante até Beta ia bem longe Preste restauração Vamos ler Carta de Irene Quando eu falei vamos ler é... era mentira cobrar barris, caixas, atrás de itens. Pegamos um amuleto, aumenta os pontos de vida. Aqui dá para ver no tab os stats da guria, né aqui as cartas, né? se quiser ler as pistas, coleção de coisas que você tem, né? enquanto a gente só tem as nossas ações simples, e a habilidade do fantasma. Está equipado e aquilo eu status dela, né? Chega até nível 100. Bom, hein? Eu acredito que é um jogo longo, posso estar errado. Pelo menos pela dificuldade até se adequar com ela. É, talvez a primeira gameplay seja longa. Não sei se é um jogo que tem NG+, né? Vamos repousar. Aqui a gente tem uma noção do que está por vir, né? por enquanto está tudo desabilitado, as unidades, as mas a gente pode salvar, fica ali o cavaleiro. Corrompidos. É bem agradável. Esse inimigo aqui não tinha nada não, viu? Não tinha nada, assim, nessa altura. Ali a gente, meio, na área anterior, na parte anterior, a gente meio que viu uma parede invisível, certo? Então, é bom ficar procurando, né? Vai que acha. uma cara que poderia estar, né? Tem alguma coisa ali. Na versão beta tinha esses bichos nessas plataformas nesse ponto. Isso eu me lembro. Pelo no fundo, Para mim já deixou de ser uma área de.. só de ensinar coisas pra uma área já com inimigos né. Inimigo pra caramba. Não é possível que só seja para ensinar os movimentos básicos, tanto uma área tão longa. Ali parece ter um, um secreto, mas a gente vai ali de uma outra forma. Vai cair aqui, ó. Não é, não é o ideal. O ideal é cair aqui mesmo. Um portal se abriu longe aquela porta lá que estava na nossa frente. Aqui tem um inimigo mais pesado. Olha é isso uma bruxona. Fragmento. É bom explorar, metroidvania tem que explorar, tem que se perder para aproveitar ao máximo. Vocês estão gostando da nossa brincadeira aqui? Tomara que sim. A gente anseia por uma série vocês gostem de assistir e acompanhar? Aqui não parece ter alguma coisa? Não, não tem. Bíblia Branca, capítulo 1. A gente não tem pulo duplo. Descansar e salvar. Infelizmente não dá pra equipar nada. Não, se eu não me engano, é um chefe. Já é um chefe. Olha que bonito o cenário. A menininha aí toda inventada, Cuidado, sinto uma presença de corrupção. Destruir, destruir, destruir. Para proteger, ah, sim, claro. Oi, che é bruto, hein? Tá, tá, querendo dar uma girada, talvez. Quase não dá dano nela. Tá, não mais ou menos. Ataques de longa distância. Uma variedade de ataque não pode abusar muito. Derrotada, aí a Guardiã se gride. Mas é claro que não. Meu Deus, segunda fase tamanho, tá monstruosidade. Vamos dar uma caramba. Olha, a gente escapou por pouco Se você bater várias vezes, o... meio que estuna o inimigo Vamos dar aquela carguinha O que, que vocês acham? Derrotada, primeiro chefe Lembra muito um Salty Sanctuary mais moderno Eu é que deveria tê-la protegido. Vamos tocá-la Sempre admirei a sacerdotisa branca da fonte, a única esperança contra os corrompidos. Era forte e gentil, iluminando a todos com seu sorriso, apesar do grande fardo. As cartas de minha irmã diziam que a saúde da sacerdotisa não ia bem. Parece que o fardo da purificação estava ficando pesado demais para ela. Não consigo me alegrar com uma paz criada à custa do seu sacrifício. Acima de tudo, não consigo me perdoar por não ter estado ao lado dela como guardiã. Afinal, a escolhida para servi-la nesta função foi a minha irmã mais velha. Quem me deu apoio nessa hora foi Lily, uma garota gentil e alegre como a sacerdotisa. Mesmo que não possa servi-la, quando for sacerdotisa, devo protegê-la enquanto puder. Foi nessa hora que começou a chover. Um grito angustiado foi ouvido. A líder das guardiões chamou aquilo de chuva da morte. Ele foi escondido nos fundos da igreja e as armas foram empunhadas. Muito bem. Depois disso, não parou mais de chover. Então, a chuva trouxe a maldição. Sigri, a guardiã, gira uma bola de ferro para girar uma bola de ferro tiro e a gente pegou o pulo duplo. Ela estava tomada pela confissão, mas agora foi purificada. Na lembrança, você foi chamada de Lily. Imagino que seja seu nome. seguir as lembranças daqueles com quem tinha relação, pode ser que você se lembre de algo. Mas... Você parece estar sofrendo, consegue se mexer? O pai está fazendo parkour agora mesmo. A gente pegou o pulo duplo. Então a gente vai voltar... e pegar um item. E vamos equipar Sigrid. Ó, Rosário corrompido. Conta de Rosário. Se fosse difícil igual o já está chorando essa hora. Muito bem, agora a gente tem habilidades novas. A gente pode equipar até 3. Será que a gente vai derrotando chefes e mini-chefes e ganhando isso? Tem as relíquias que a gente pode equipar. Temos dois espaços. Essa relíquia aumenta os pontos de vida. A gente vai continuar avançando, poderíamos até terminar por aqui. Mas vamos continuar. Eu quero pegar mais uma coisa antes de concluir a nossa gameplay de hoje. Eu gostaria que se possível vocês deixem nos comentários o que vocês acharam deste jogo pretendo fazer série vai dar bastante bastante episódio você está bem não se esforce demais vamos descansar um pouco sim vou sentar nesse banco cheio de tétanos agora olha só que legal como a gente equipou a... aquela menininha que a gente acabou de derrotar ela fica aí também nos assombrando não é legal que a gente pode usar ela com um S, ó, oh. legal, hein, com mais recursos de ataque, a chuva da morte, ela é que traz a corrupção, olha a trilha sonora, ao posso esperar pelos copyright strike, quando eu cheguei aqui tudo se encontrava assim, opa, pulei de diálogo sem querer, tem uma ligação antiga com as sacerdotisas, ah, droga, pulei dois de <risos> Bom, você parece confuso. Acho que sou o tipo de que abandonaria uma criança na chuva. É mais a chuva da morte. Vamos. Até os pássaros faleceram. Tem um bicho vivo aqui ainda. Esse cavalo no Lieflamyar... Parece que sim. Parece que perdeu a consciência antes de se entregar à loucura. Ele não parece ser hostil, mas sugiro que não nos aproximarmos demais. Carta de Guruá. nova vista. Vocês vão ver que o cavalo vai ser útil. A gente está no level 2. Olha. Os bichos na área tutorial pulava bem menos, hein? Olha o dive que ela dá. O Super Mario faz isso. Os bichos morreu. Ah, eles deram uma melhorada. Na dificuldade, esse inimigo aí, o primeiro zumbi que dá umas espadadas, ele com apenas um, um combo você morrer para ele, não dava tempo de fazer nada. Terrível. Flores obtidas na estrada, vermelhas, restaurabilidades, brancas, restauram um número de preces. Bom, a gente ainda não usou nada. Vamos usar uma. Você tem que bater nela. a gente tomou um leve acerto. Os inimigos iniciais estão aparecendo aí. Vamos usar uma habilidade e aí já recarrega. Muito bom, está explicado e já exibido. Legal que ela ataca no ar e fica parada no ar, ó. Eu acabei de falar que eles arrumaram o negócio, não arrumaram nada. Continua tomando desacerto igual. Tomou stun, né? Muito bem. Vamos lá, vamos lá, que ainda tem coisa para ser feita. Esperamos aí uma, uma carga. Sorte, né? Aqui precisa provavelmente uma habilidade que a gente não possui. Que frio amanhã, onde você está? Que trash, velho. Será que agora? Será que agora? É agora. <risos> Tomamos desacerto aí. Ah, não deu, quase tomamos um desacerto de novo. Aqui tem o um pequeno escalador. Que é um mini chefe, parece. O pequeno escalador está, está dando uma grande dor de cabeça. Socorro, dói tanto purificar. Então, além dos chefes se transformar aqueles itens onde você pode usar o ataque de habilidade, você também tem mini-chefes aí que também se transformam. E aqui a gente chega no banco. Eu quero chegar no banco logo. Espera, tem alguma coisa se aproximando. pegou oh, o alazão aí, ó. Oh. Parece meio de metal, lembra um pouco. Lembra um pouco o cavalo do Bloodstained. Será que está nos seguindo? Ele perdeu consciência, mas parece estar sendo atraído pelo seu amuleto. Talvez tenha servido a sacerdotisa branca no passado. Parece que irá nos ajudar, né? Então a sacerdotisa é mesmo especial. Sim! O que esse cavalo faz? Ele é um fast travel. Então a gente pode viajar entre. Os pontinhos aí, verde. Os bancos. Estou é, com uma certa dificuldade, parece. É isso. Muito bem, né? Vamos viajar para esse ponto. Sabe que eu quis viajar pra cá? Porque parece que eu não precisar, não, não tenho ainda o necessário. Ela deve.. Acho que ao longo do, do jogo ela deve conseguir habilidades incríveis. Por enquanto a gente não as tem. Vamos equipar isso aqui só para ver o que se trata. Agora ó, pequeno escalador assombra a gente também ali, ó. vindo tá no cantinho. Antes da gente concluir vamos voltar aqui a bifurcação. é um metroidvania dos bons que você pode ir para áreas diversas sem a necessidade de, de itens né? aí eu podia observar ali os fantasmas, mesmo paradinhas te assombram vamos usar o pequeno escalador <risos> tá legal né Se você pular, será que faz alguma coisa? não a, a, a menina faz, ela sai girando pra cima. É legal, tá aí Enderlilis Metroidvania, é muito bom. Acabou de ser lançado, a gente pretende fazer a cobertura completa. A gente vai pegar todos os itens, abrir todo o mapa, fazer completinho mesmo. Como nunca a gente não faz faz tempo. Vocês gostaram? Deixa o like, se inscreva no canal, dá lixo nos nossos vídeos, a gente joga jogos indie Metroidvania e recomendações. E esse é um jogo indie Metroidvania. Deixe um comentário para a gente, a gente sempre gosta de estar lendo E fica assim, até o próximo vídeo, viva a amizade